Afinal de contas, quantas peças você precisa ter para que o seu guarda-roupa seja realmente inteligente? Olá, eu sou a Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo pessoal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba E se você ainda não se inscreveu aqui, está perdendo tempo, se inscreve já, aproveita, ativa o sininho e curta esse vídeo porque eu sei que vai ser muito proveitoso para você. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Além, lógico, de qual é o meu estilo. Mas quantas peças eu tenho que ter no meu guarda-roupa para que ele seja de fato inteligente? Quais cores que eu preciso ter? Precisam ser cores neutras? Eu posso ter roupa colorida? Ou eu tenho que ser básica? E por aí vai, aquele monte de pergunta que eu entendo. E é... Eu acho até bacana quando vocês se perguntam, porque... Essa dúvida é uma dúvida recorrente e eu tô aqui pra explicar pra vocês. Bom, se você tá esperando uma resposta pronta, nem adianta terminar esse vídeo. Tô sendo sincera, não gaste o seu tempo, não perca o seu tempo. Porque esse é o tipo de pergunta que tem uma resposta que não é muito agradável pra maioria das pessoas. Só quem sabe disso é você. Eu não posso chegar no teu guarda-roupa e falar que você precisa ter 60 peças, que X peças tem que ser parte de baixo, você tem que usar saia, você tem que usar alfaiataria. De repente, não faz o teu estilo e o teu guarda-roupa não vai ficar inteligente. O que eu posso fazer aqui para vocês, por conta de tempo também, é dar uma direção para vocês iniciarem um guarda-roupa inteligente. Guarda-roupa inteligente não precisa ser minimalista. Ah, se você for procurar é, por armário inteligente, principalmente no Pinterest, ou em sites minimalistas, páginas minimalistas, você vai encontrar pessoas que estralharam tudo, tiraram tudo do armário, tudo do guarda-roupa, Fizeram aquela limpa e ficaram com um número específico de peças. Sei lá, três camisetas, uma calça jeans, um tênis, um casaco. Normalmente, os minimalistas tendem a diminuir a quantidade de, de coisas que eles têm. Não só de roupa, mas de objetos pela casa também. Eu, por exemplo, eu gosto da estética minimalista, mas a filosofia é essencialista. Então, eu tenho as roupas... Quantas roupas eu quero, desde que elas sejam essenciais para mim. Mas isso sou eu. Você pode ter um estilo completamente diferente. Você pode ser maximalista, você pode usar muitas cores, muito, muitos anéis, muita, muitos acessórios. Isso vai de cada um. E eu queria muito que vocês não se deixassem levar por aqueles discursos prontos de que Ai, começa do zero. Joga tudo que você tem. Começa do zero, porque você vai ser mais assertiva, você vai comprar melhor e você vai usar todas as peças que você tem. Se você não tem um conhecimento prévio do que você é e do que você quer, vai ficar muito, mas assim, muito difícil você simplesmente comprar roupas novas que você vai usar. Se você não fez isso antes, porque cargas d'água com armário vazio você vai fazer melhor? Porque se você soubesse comprar, você já, te, já teria comprado as roupas certas para você. Ou eu estou errada. Então não deixe que essas pessoas, que essas filosofias entrem na sua cabeça. As coisas não são tão drásticas assim. Você não precisa também ter no seu armário só roupas neutras. Quando eu comecei a, a pesquisar no Pinterest, mais sobre a, a essência essencialista e a estética minimalista, principalmente, o que eu mais vi foram uh, guarda-roupas minúsculos, bem pequenos, com pouquíssimas roupas e todas elas neutras, é, super básicas, simples, sem, quase sem nenhum adorno. E aí, curiosa que eu sou, fui procurar e entender mais a fundo o que significava, né? E aí eu achei o grupo dos essencialistas, que não necessariamente precisam diminuir, mas eles só não têm mais o que eles precisam, só tem o que é essencial. Eu sempre falo isso, se você tem uma vida que é super agitada e você vive viajando, você vive em festa, talvez um armário com uma calça jeans cinco camisetas e um tênis não faça tanto sentido assim para você. Cada mulher, cada uma de nós tem necessidades diferentes tem aquela que viaja sempre, tem aquela que não sai de casa, tem aquela que prefere ficar em casa, tem aquela que não para em casa. Tem aqui a que é casada, que tem filhos, aqui não tem filhos, aqui estuda, aqui trabalha. Então assim, a, a nossa vida é muito plural. É muito diferente uma das outras para pegar e te encaixar exatamente. Olha, você vai ter 60 peças, vai ter x de calça, x de camiseta, de blusa, de vestido, vestido de festa, sapato de salto, mocassim, tênis. Entende? Então foge, mas foge mesmo dessas listas prontas, de quem fala que você tem que ter somente as roupas de cores neutras. É muito fácil você falar isso, porque é muito mais fácil você combinar as roupas que têm esse, esse tom mais neutro. Eu, por muito tempo, usei muita cor e muitas estampas. Coisas assim que não tinham nada a ver comigo, mas eu queria ser uma pessoa, né, e eu... Me propus a ser aquela pessoa só vestida, sabe? Não na personalidade. E o que aconteceu foi uma salada de estilo, que eu não tinha nada, e um guarda-roupa lotado de roupas que eu não gostava. Aí, na hora você se empolga, compra, porque, ai, principalmente as pessoas que são muito coloridas, falam, nossa, você vai ficar bonita de laranja, compra esse azul, nossa, esse estampado todo verão. E você não é do estampado verão, você gosta de uma paleta mais escura ou mais neutra. Mas isso são pessoas. E é lógico que é muito mais fácil combinar. Quando eu, de fato, notei que eu era mais básica e pendia para esse estilo, de essa estética mais minimalista, aí as coisas funcionaram melhor. E aí eu notei também que é muito mais fácil você combinar, porque você não tem tantas estampas com tantos padrões, tantas... Cores nessa estampa, hoje eu prefiro cores é, estampas mais clássicas, listrado, um príncipe de gales, um xadrez, do que aquele monte de floral, floralzão bem colorido, né? uma coisa mais tropical. Eu acho feio? Não, mas não é para mim. Então, se eu falar para você, olha, vai ficar muito mais fácil se você usar essas cores neutras, se você usar só nude, branco, preto, cinza e marrom, eu não vou estar errada. Realmente vai ser mais fácil para você coordenar suas peças. Mas se você não for da turma do, do, do neutro, não vai adiantar nada. Você vai ficar com um guarda-roupa inutilizável. Né? Um guarda-roupa um guarda burro, que não vai servir para você. Um dos elementos que eu proponho sempre, e eu falo isso massivamente, provavelmente em cada vídeo, é o autoconhecimento. É, não adianta nada você seguir alguma lista pronta ou, ou que alguma consultora de margem e estilo pessoal falou para você usar, sendo que aquilo não tem nada a ver com você. Ou se você ainda não se conhece o suficiente para tomar essas decisões. Assim como a liberdade. Você tem que ter, né? você pode ter e deve ter essa liberdade de escolha do que você vai usar ou não. É igual quando o pessoal fala assim, é, peças que você deve ter peça-chave para cada mulher, para toda mulher. Não existe isso. A minha peça-chave não tem nada a ver com a peça-chave da minha mãe, da minha tia, da minha cunhada. Então, você precisa ter essa liberdade para você se expressar e vestir, usar o que você bem entender. Eu penso que a autonomia é uma das bases para você, depois que você con consegue é, ter mais autoconhecimento, que você começa a se conhecer mais, se valorizar, valorizar as suas roupas, o seu tempo, o seu dinheiro, parar de comprar aquilo que não não vale a pena para você, que você sabe que você não vai usar, ou que você acha que vai usar, mas né, naquele, tem aquele fundinho de ah, talvez eu não use, então você para de perder tempo e dinheiro com essas coisas e você tem autonomia para ir lá e comprar exatamente aquilo que você quer por conta do autoconhecimento e da liberdade. E essa autonomia se estende também a você não precisar de um profissional na área toda vez que você precisar mudar o seu estilo ou fazer compras novas. Eu não sou contra a profissão de consultora de estilo. Eu sou uma consultora de imagem e estilo pessoal. Eu só acho, na né, minha visão, tá? Não estou falando das outras profissionais, eu respeito o trabalho de cada uma delas. Na minha visão, eu penso que é muito melhor você ter autonomia, você ensinar, explicar para a pessoa... É, Ajudá-la a ter mais autoconhecimento do que ela ficar necessitando do seu trabalho cada estação, a cada compra, a cada ocasião especial. Para mim isso não faz sentido, porque eu não gosto também de depender dos outros. Eu gosto de ter autonomia para escolher as minhas coisas, para ter liberdade, meu autoconhecimento, sem ficar precisando da ajuda de uma pessoa, precisa é, depender da agenda de uma pessoa para ela me atender para eu conseguir comprar as minhas roupas do jeito que eu quero. E às vezes a consultora nem consegue chegar tão a fundo porque tem clientes que querem um ideal que não existe e não cabe na rotina delas. Então o guarda-roupa também não fica, às vezes, nem tão inteligente. Tem que cavar muito para você entender a cliente, e fazer o que ela realmente precisa, não o que ela quer. Então, esse negócio de autonomia é para você não ter, não precisar de alguém quando você tiver alguma desconexão com o teu armário. Então, o que você pode fazer? Já que eu não vou te passar uma lista pronta, nem a quantidade de peças que você tem que ter no teu armário, nem as cores. Você pode começar por alguns elementos, alguns fatores. Você pode separar aquelas peças que você usa mais. Pelo tipo de peça, você vai separar camisa, short, calça, saia, vestido, maxi colete, colete, blusa de frio, tricô. E depois você vai fazer uma lista daquilo que você está precisando ou quer ter no seu armário. Então basicamente assim você vai separar. Não precisa separar por pilhas, não, porque eu sei que é muito complicado. E na organização do... no desafio do armário organizado, que tem um vídeo aqui no meu canal, eu falo sobre isso, sobre como você organizar melhor o teu armário. E vai ser basicamente aquilo. Você coloca as saias juntas, todas juntas, as calças, os shorts, as camisas, camisetas. E aí você vai ter uma noção daquilo que você mais usa. Se você usa mais branco, mais preto, mais azul, se você não abre mão do verde... Ou se você só tem cá, você não tem nenhuma saia, mas isso não te faz a menor diferença porque você não é uma das mulheres que gosta de usar saia. Ou você gosta muito de floral, quer explorar mais isso, só que você tem poucas peças no teu guarda-roupa. Então você vai enumerar tudo isso, verificar todas as peças que estão faltando, que você quer. Gente, sempre dentro do teu estilo. Tá? Se você ainda não sabe o teu estilo, faça uma reflexão de autoconhecimento e quando eu abrir, as inscrições para o meu curso, é bom você se matricular. A função do armário inteligente é facilitar as suas escolhas. Por meio de peças que você realmente goste, não adianta nada você ter um armário gigantesco, um armário pequenininho, com peças que você... Ah, essa eu gosto muito, essa eu não gosto tanto. Que aí ele não funciona, ele vai virar um guarda-roupa burro. Isso tudo independente, tá? Independente da quantidade de peças que você vai ter. Não importa se são 50, se são 100 se são 200 ou mil peças. Ou 10 peças. O guarda-roupa tem que funcionar para você. O meu guarda-roupa, eu nem sei quantas peças eu tenho no meu guarda-roupa, porque ele funciona bem. Então, não adianta eu chegar a contar agora, lá no meu closet, conto todas as peças e falo, olha, eu tenho isso, isso, isso e aquilo. Para você pegar essa lista e fazer a mesma coisa. E meu estilo de vida não tem nada a ver com o teu. Então, para o seu armário ser inteligente, mais uma vez precisa ter as peças que você use e facilite sua vida através disso. Como você está no começo, buscando ainda ah, explicações, informação sobre o que você pode e o que não pode fazer, até onde você vai, até onde não vai, eu vou deixar aqui dois itens que eu acho essencial para quem está começando a montar um armário inteligente. São peças que vão descomplicar a sua rotina, Vão ser muito versáteis e vão te ajudar em qualquer ocasião que você tenha. Seja de manhã ou à noite, ou no look especial que você precisa. A primeira são as peças essenciais. Acabei de falar das peças-chave, que toda mulher tem que ter, né? Toda mulher tem que ter um vestidinho preto, um tubinho. Toda mulher tem que ter um blazer preto, uma calça de alfaiataria preta, uma camisa branca, um, uma calça jeans lisa, sem detalhe nenhum, uma camiseta assim, assado. Esquece isso. Assim como vocês vão fazer esse exercício de olhar para o guarda-roupa de vocês e ver as peças que vocês mais usam, vocês passam a entender que essas peças são mais essenciais para você. Se você usa mais calça jeans, não adianta você ter cinco pantalonas, uma pantacur, uma calça de alfaiataria. Se no teu dia a dia, se na, mesmo nas tuas ocasiões especiais, você vai de jeans. Então, tenha em mente que as peças essenciais são aquelas que você não vive sem. Que são uma mão na roda e que te ajudam a descomplicar o teu look. Não é para complicar, gente, é para descomplicar. Armário inteligente não é aquele armário cheio de peças, é, fashionistas, peças de desfile, se você não consegue usar isso no teu dia a dia, na tua rotina. E aí você vai pensar também em cores que coordenam, cores que mais coordenam com o teu armário. Não adianta também você chegar e comprar uma calça amarela se você nem usa amarelo. Ah, tudo bem, eu uso o calço de alfaiataria, mas precisa ser amarela? Se você gosta tanto do verde? Ah, mas na loja só tinha essa cor. Não precisa comprar. Você, lembra que eu falei? Você tem autoconhecimento, vai ter autoconhecimento, vai ter liberdade e vai ter autonomia. Se a vendedora quiser te empurrar, você fala: não preciso. Eu quero a vermelha. Ou eu quero a preta. E ponto. Não tem essa de, ai, coitada, da vendedora, ela tá ali para te atender. Se você realmente está buscando alguma coisa e ela não tem, paciência, não vá comprar para agradar a vendedora ou porque você vai ficar com vergonha de falar que não quer e aí você fica mais uma peça lá no teu armário. O que eu também vejo muito é muita consultora falando ai, perco medo de usar cores, coloque mais cores no seu armário. Não adianta o teu armário ser aquele arco-íris, sendo que não tem nada a ver com você. Existem mulheres que só gostam de um tom ou de uma cor, eu só gosto de vermelho. Tudo que eu tenho é vermelho. Beleza, ótimo. Não precisa ter o amarelo, azul, roxo, rosa, verde. Não precisa. Mesmo porque, às vezes, elas nem coordenam com o teu guarda-roupa. Às vezes, coordena com uma, uma peça só. Eu tive uma peça assim. Ela só coordenava com aquela calça, uma blusa. Só coordenava com aquela bendita calça. O que, que me adianta ter uma blusa que combina só com uma calça? Ela não combina com mais nenhuma saia. Não dá para fazer sobreposição. Não combina com saia longa, com short, com nada. Só com a bendita calça. Então, isso não faz sentido para você. Não é uma peça essencial para você. Vamos voltar um pouco nas peças essenciais? Veja realmente quais são. E eleja as cores que você quer ter no seu guarda-roupa. Ah, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais aquilo, eu uso mais verde, eu quero mais branco. E compre as roupas nessa paleta que você criou sem ficar saindo muito. Não que uma vez ou outra, igual... Eu tenho uma calça amarela, mostarda. Eu uso amarela? Não. Mas eu gostei da bendita calça. Comprei e uso. Uso com várias blusas. Com tênis, com sapatilha, com rasteirinha. Então, assim, essa peça, mesmo sendo amarela e uma cor, assim, que não tem a ver com a minha paleta, que eu não uso, ela virou uma peça essencial porque eu uso bastante. Bastante a calça. Gosto da cor, acho que eu fico, sei lá, diferente, sai um pouco do meu, do meu tradicional, parece que eu tô saindo um pouco da, da minha rotina. Então é uma roupa que me deixa bem, que me deixa bonita, que me deixa pra cima. E que sim, ela precisa estar no meu guarda-roupa. Eu gosto daquele tipo de roupa. Mas eu não vou comprar uma camisa amarela, uma, um short amarelo, porque não faz parte. Às vezes saem umas cores assim que eu falo, nossa, igual neon. Eu acho lindo, eu acho que rejuvenesce, sabe, transforma o look, mas não faz, não faz parte, assim, nada, nada, nada do meu lifestyle, da, do meu gosto pessoal, para eu me vestir assim. Nos outros eu acho bonito, mas para mim eu acho estranho. E tudo bem, eu não preciso usar só porque todo mundo tá usando. Pense então bastante nessa questão das cores e das peças essenciais, porque isso é a base para você ter um guarda-roupa inteligente. Então vamos recapitular um pouquinho, você vai precisar de autoconhecimento, então busque autoconhecimento das formas que você puder, às vezes é num psicólogo, às vezes é numa terapia, lendo um livro, observando, às vezes as pessoas não observam o que elas fazem e o que elas leem o que elas escutam, né? o tipo de música, isso influencia bastante. Então, esse exercício de observação também vai te ajudar muito para o autoconhecimento. Liberdade. Você tem que ter liberdade para usar o que você quiser. Estando na moda ou não. A vendedora falando que ficou bom ou não. A sua mãe falando que você deveria usar mais rosa, deveria usar mais saia. Nada disso. Se você não gosta, não use. Porque senão você vai cair naquela rotina de usar roupa que você não gosta. E aquela roupa que vai ficar encostada. E, por fim, a autonomia. Tenha autonomia. Se você tiver autoconhecimento e liberdade, sua autonomia está garantida. Porque você vai saber exatamente o que você tem que comprar. Você não vai depender de ninguém. Não vai depender de revista. Não vai depender de internet, do Pinterest, de consultora de moda, nem de mim. Quando, sabe, você entrega, uh, quando a pessoa termina o, o curso e ela fala, nossa, agora eu sei fazer. Isso, para mim, é... É o ápice. Ela não precisa mais de mim. Ela não depende mais de mim. Eu passei o meu conhecimento para ela. Isso é muito, mas muito importante para mim e me deixa muito feliz quando elas entendem o que elas têm que fazer para trazer a imagem que elas querem ter. E aí é lógico, né? Você vai pegar as peças essenciais e as cores que você mais usa e vai juntar com isso tudo. Depois de um tempo quando você já estiver já caminhando com um guarda-roupa inteligente, mais ou menos inteligente, que você está ali vendo que está funcionando dessa forma que você está fazendo, com o teu autoconhecimento, você vai incorporar, claro, outros fatores. Né? Porque o guarda-roupa inteligente não é feito só disso. Não é feito só de peças essenciais e cores que você mais usa. Tem um monte de coisa aí que torna o teu armário inteligente. Mas, para quem está começando, é essencial Começar do começo, de onde tudo se inicia, uma base mesmo do, do guarda-roupa inteligente, para que você consiga usar todas as peças do seu armário, tirar o, sabe, o máximo de potencial que tem lá. Eu gostaria agora que vocês mandassem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis e imagináveis, para que elas também saibam a mesma coisa que você soube aqui, para que elas aprendam também. Então, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até...